Olá, centelhas! Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Golden Fusion. Gente, pelo que eu tô vendo aqui, olha, já temos bastante pessoas aqui com a gente ao vivo, que maravilha! E, pelo que eu percebi, vocês já sabem quem está aqui comigo, né, gente? Eu tenho a honra de trazer para vocês o nosso querido amigo, irmão de né, aqui trabalho no Sistema Planetário, nosso querido Henrique Gasparetto, seja bem-vindo, meu querido. Olá, boa, boa noite para você noite. aí, aqui para a é, é. gente já estar tá sendo boa noite também. Já. Então, agradecer aqui pela oportunidade de poder estar aqui no seu canal, para a gente conversar um pouquinho, trazer as formas que... Temos para contribuir com alguns assuntos. Agradecer também a todos que estão nos assistindo. Então, é isso. Gratidão Aí, por tudo. Para a gente, que é um prazer enorme te ter aqui, tá? Porque o conhecimento que você carrega, gente, vale a pena. Se você chegou aqui agora, fique com a gente, que o Henrique tem... Importantes informações para trazer para todos vocês sobre esta grande mudança planetária, gente. Inclusive, a gente estava até conversando pouco atrás, né? Aqui nos bastidores, <risos> que sobre uma projeção que eu tive na semana passada que eu publiquei para vocês, me parece que foi até no, no domingo, né? Sobre a inversão dos polos, gente, que eu fiquei guardada para mim, com essa projeção, e quando chegou nesse dia eu já tinha a, a live agendada com o Henrique, e perguntei para ele, Henrique, será que a gente podia falar um pouco sobre isso? Porque as pessoas estão indo comentar no vídeo que eu postei sobre a inversão dos polos, que no seu canal teria vários conteúdos falando sobre esse tema. Né? a mudança planetária, a inversão dos polos e vários outros, gente. Se você ainda não conhece o canal do Henrique, aqui abaixo na descrição desta live já estão todos todos os links para você entrar em contato com ele, tá bem? Então fiquem à vontade, vai lá, sigam ele no Instagram, no YouTube, onde mais Henrique, no seu site que nós vamos é, gente... falar já tá, já. Isso. No Instagram, quem for no Instagram, a maioria das informações, elas estão lá e direcionam para outros grupos de Telegram, coisas que a gente tem também. E, gente, ó, uma curtinha, tá? Além dele ser engenheiro civil, ele também é terapeuta multidimensional e ele também vai falar um pouco sobre isso para a gente, assim, se o tempo nos permitir, né? Nós vamos lá. É. Henrique, fala para gente curtinho sobre a sua, esse, o seu site junto com a o, o, o curso que você disponibilizou. Isso. Então uh, a gente acabou canalizando um sistema Isso. um sistema de cura. A gente pode chamar assim. Ele se chama Sistema Regenerador Astariano. Então, ele é um sistema gratuito. Eu sempre digo para as pessoas que eh, eu fui colocado ou convocado, não sei qual seria a palavra, para ser um guardião dele, canalizar, buscar o entendimento, as formas adequadas e depois disponibilizar ele para todos. Então, primeiro eu canalizei, fui me adaptando com o sistema, entendendo ele, e num primeiro momento a gente disponibilizou uma versão chamada Home Help que era uma versão para que, que todos pudessem usar, sem ter grandes conhecimentos, grandes coisas necessárias para estar operando, uma mesa, uma radiônica, alguma coisa nesse sentido. Depois, passou mais um tempo, acabamos disponibilizando também, de forma gratuita, o sistema completo. Só que esse a gente entendeu que precisava passar por uma orientação, com a gente, então gravamos, fizemos online, 3 mil pessoas se formaram no sistema, na forma online, e depois nós gravamos, então, essa formação, e também está disponível para quem quiser fazer. Lembrando, é gratuito, no, nas, nas minhas redes, todos acham lá os links para estarem fazendo. Inclusive, tem um Instagram, que eu até não te passei, que ele é do sistema, ele se chama, ele é arroba então lá... Isso. Uhum. Depois você me passe e eu vou colocar aqui também na descrição da live, tá bem? Para o pessoal Isso. encontrar. Gente, antes da gente dar sequência aqui, deixa eu dar aqui boa noite para o pessoal é, rapidinho, Henrique. O Flávio, seja bem-vindo. Renato, meu querido, da Alemanha. A Olivia, o Reginaldo, o Rui, a Keila, o Robson, Fernanda, Tatiana, Carlos. Andréia, Zuraida, maravilha, beijo grande no coração de todo mundo, gente. A Isadora também tá aqui, a Keila, né, a Arminda. Sejam todos muito bem-vindos. E olha, pessoal, fiquem atentos à live, porque no, mais pro finalzinho, nós vamos estar abrindo para perguntas e respostas, tá bom? E então, vamos lá. Querido Henrique, Vamos falar um pouquinho sobre a diferença. Eu acho que nós já falamos sobre isso, mas agora para responder a pergunta do pessoal lá no canal, aqui no canal, né, no outro vídeo, sobre a diferença entre a Truman Schumann e Van Allen. É a mesma coisa, não é, Henrique? É, então, a gente estava conversando e o entendimento é que muitas vezes, até estava explicando isso pelos próprios ensinamentos lá do Chico. Muitas vezes a gente vai estar falando das mesmas coisas, usando linguagens um pouco diferentes. acho que quando você vai pesquisar sobre um assunto ou outro, pode ter uma diferença de entendimento. Mas, no fim, nós estamos falando da vibração planetária, da, a gente poderia dizer, a aura do planeta, e uma forma de medir, de, de termos uh, de uma forma palpável como que está essa vibração como ela se comporta e para onde ela caminha também. Sim, e essas vibrações hertz é a frequência com que ela se movimenta, não é, Henrique? Porque algumas pessoas perguntam para mim, o que, que é isso, Gleide? O que, que é essa frequência hertz? Né? Uhum. Ou ela pode ser assim, certo? Isso, eu posso explicar isso até buscando entendimentos da própria mecânica quântica. para quem. Uh, o que, que acontece? Muitas pessoas já estudaram, já buscaram entendimento sobre o decaimento atômico. Vamos entender, num primeiro momento, que tudo no universo é energia. Então, uhum. você tem uma energia, tem a movimentação dessa energia, e ela começa a ter um decaimento desse aceleramento atômico. Então, vai decaindo essa aceleração, até que ela chega numa faixa de hertz, de vibração, onde ela começa a formar determinada matéria. Se a gente pegar, por exemplo, órgãos, um pulmão, uhum. ele deve estar alocado mais ou menos, tá? passando números assim, para a gente ter um entendimento. Uma Sim. faixa de uns 14 Hz. Então, ali é a faixa aqui na terceira dimensão, onde nós estamos, que esse decaimento atômico ele começa a formar uma matéria. Então, o nosso planeta aqui, ele tem uma vibração estável de ressonância Schumann, que seria 7.8 Hz, que há muito, muitos anos ela ficou estabilizada nessa frequência, ou seja, a formação, a aura do planeta, a hum. frequência que ele vibra era essa. E essa medição que todo mundo acompanha das frequências Schumann, ela aponta picos, que são, que são as leituras máximas, e a gente consegue observar uma flutuação dessa frequência que é justamente a gente ir de uma terceira dimensão para uma quinta, fazer a transição planetária. Quando a gente pensa no planeta e pensa em nós mesmos, ninguém vai dormir, por exemplo, na 3D e acorda na 5D. Não é, a gente Sim. sabe que não é assim que funciona. Nós todos estamos fazendo adaptações, que aqui a egrégora chama de flutuações. Você flutua dentro das energias. Quando alguém pergunta assim... A estrutura física nossa, ela está alocada em 3D. Nós estamos vivendo aqui, mas nós conseguimos atingir estados conscienciais de flutuação, indo para a quarta, quinta, e pegando informações também da egrégora aqui, que tem seres encarnados que muitas vezes conseguem chegar até a sétima dimensão em estado vibracional consciencial. E essa... Flutuação da ressonância Schumann também mostra que o planeta está fazendo a sua adaptação, cada vez mais indo para um caminho que estabilize mais próximo dessas frequências de quinta dimensão, para trazer números, que eu sei que o pessoal adora entenderem números uh, nessa forma. Mais ou menos, quando a gente está até uns 16, 17 hertz, é a vibração de terceira dimensão. De 16, 17 até uns 40 hertz, 36 a 40, são vibrações de quarta dimensão, que seriam as zonas espirituais aqui do planeta. Os umbrais, tudo que formam as zonas espirituais. E acima de 40 hertz, a gente já está vibrando em quinta dimensão. Então, muita e... gente que acompanha, por exemplo, o meu Instagram, todo dia eu coloco lá a ressonância Schumann a leitura do pico máximo do dia, e a gente consegue ir observando com, como, conforme a aura do planeta está vibrando, que, a, que o planeta faz essas oscilações, faz essas adaptações, e isso interfere em todo organismo bioelétrico que vive aqui no planeta, ou seja, nós também, as plantas, animais, e muitas pessoas elas já conseguiram entender e buscar se avaliar como elas se comportam através das, das leituras da ressonância Schumann. Porque, vamos entender assim, tentar dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Imagine que talvez eu tenha uma vibração média, porque a gente flutua nela. Então, a minha vibração média seja uns 15 Hz. Dentro dessa flutuação eu me estabilizo nessa faixa. Quando a ressonância ela está mais alta que isso, é como se eu preciso também fazer movimentações de adaptação. Mas a tendência é que você tenha sintomas, porque você está vibrando um pouco diferente de como o planeta está vibrando. E quando está mais baixa, quando vamos dizer, a minha média seria uns 15 Hz, quando a frequência está uns 6, 7, aí eu sinto mais ainda, porque aí eu preciso fazer um uhum. ancoramento. Não está tendo um aporte externo energético para me sustentar. Eu já estou vibrando um pouco mais que isso e a ressonância está muito baixa. Então, a gente consegue ir se avaliando também, consegue ir se entendendo, conforme essa movimentação, conforme o planeta responde com a energia também. Ok. Olha, Henrique, então, tu podia me tirar uma dúvida. Eu vou pegar a tabela, essa tabelinha aqui. Porque... A gente, quando trabalha na radiônica, né? Nós temos essa tabelinha uhum. é do Hawkins, não é? Sim, a escala de Hawkins. Isso e então, essa tabela, a gente pode confiar nela sim, que, por exemplo, agora está vibrando na neutralidade, são 250 Hz. É justo, sim. isso é correto. Pode, só que aí o entendimento ele é um pouco diferente. Por quê? Ah, né? Porque aqui a gente está falando de vibração refletida na matéria. Ah, ok. Agora é sim. diferente okay. dessa vibração okay. de estado de ser. Ok, obrigada. É gente, diferente. Me Porque senão muitas pessoas têm, elas vão, vão acabar confundindo, pensando assim, eu preciso vibrar em mil e tantos hertz. Sim. Nossa. E, e, na verdade, isso é incompatível com o nosso sistema corpóreo aqui. Hoje, a matéria ter essa vibração, como eu estava falando, um pulmão ele vai, ele vai mais ou menos se estabilizar em numa faixa de 15 Hz. Até quando, como eu estava comentando, um ser humano, quando a ressonância está nos 40 Hz, 50 Hz, e você se sente muito bem, significa que você também está fazendo suas movimentações e já está fazendo esse caminhar para uma quinta dimensão, que é um pouco diferente dessa, da escala de Hawkins, que vai pegar justamente a vibração do pensamento, vamos dizer, vamos chamar assim, para a gente entender Sim. Sim, perfeito. Henrique, vamos falar um pouquinho sobre esses sintomas que as pessoas estão sentindo, porque eu tenho recebido várias mensagens, né? Algumas pessoas falam comigo, perguntam para mim, Cleide, a insônia, a dor no corpo, a tontura, né? Até mesmo os animais andando em circo que agora é a moda, né? que é o, o, o auge aí das mídias, é falar sobre os animais que estão andando em circo. Tem tudo a ver Sim. com essa transição planetária? Tem. Até a gente comenta bastante isso lá no, nas lives que eu faço, isso. no sentido que nós nunca podemos pegar um, um fato, um, um, como é que a gente chama? um desses indicadores de forma isolada, porque está tudo coordenado e conjunto. Mas quando a gente pega, por exemplo, os sintomas, além da ressonância Schum, que é um indicador que a gente consegue ver isso, nós temos também uh, uh, os flashes solares. Uhum. Nosso Sol, uh, aliás, esses flashes vêm do nosso Sol e do Sol central ao cielo. Então, o que, que acontece? Nosso Sol ele tem algumas explosões que fazem ejeção de massa coronal. Você imagina o Sol quando essa explosão ela é direcionada para o nosso planeta, ela vai enviar uma carga de massa coronal que se chama EMC, ejeção de massa coronal. E isso afeta a magnetosfera do nosso planeta e o campo magnético. E tudo isso traz também oportunidades com, vamos dizer, plataformas, portais de atualização que os nossos corpos estão fazendo, que daqui a pouquinho eu comento. Mas o que, que acontece? Então, essas estruturas, vamos dizer, a gente está alocado aqui com uma estrutura física, habitando um corpo físico, que tem algumas variáveis que elas interferem, gravidade, pressão, a gente tem também uh, a própria uh, magnetismo, tudo isso, interferindo E nós estamos fazendo atualizações no nosso sistema também. Então, tudo isso acaba colaborando. Quando você tem um pulso de luz que vem do sol central de Alcione, ele vai trazer códigos, vai trazer integrações, que a gente pode até explicar que vão acabar sendo transportadas, modificando nessas estruturas de DNA. Porque hoje a gente tem duas fitas físicas e dez fitas etéricas onde a gente recebe informações de alma uhum. e informações de ancestralidade dentro desse contexto. Por isso que cada alma é diferente, cada um sente também essa, esses sintomas de ascensão, como a gente gosta de chamar, de forma diferente. É tontura, às vezes é principalmente perca de espaço-tempo, de se sentir no presente. Vai ter também... Sintomas no trato digestivo, dores de cabeça, às vezes são, são variados. Para cada um é diferente, mas eles estão acontecendo, sim. Sim. Henrique, eles me mostraram bem nítido a natureza em pleno inverno, né? O meu mentor, ou o meu eu superior, mas eu via uma mão que me mostrava e falava comigo, olha, e me mostrando o broto, vindo muito nítido, e ele falava para mim que isso só está acontecendo gradualmente devido a essa inversão dos polos. Sim. Então, essa mudança climática também vem tudo a calhar, né? É, a gente não tem mais estações definidas, daria para dizer, e uma série de outras uh, coisas que a gente consegue observar uh, que fica nítido, que, que alguma movimentação está tendo, né? Uh, o que, que acontece? A gente tentar explicar para o pessoal, eu sei que muitos já pegaram essa explicação, Sim. mas vamos lá. Uh, imaginem que existe o nosso Sol central, auxílio. Uhum. Então, nós estamos no braço de Orion aqui dentro da, da galáxia, nesse quadrante, que ele é conhecido assim. Uh, em relação ao Sol central, qualquer planeta, sistema, a gente poderia pegar o sistema solar, quanto mais uh, na periferia desse Sol central, Aqui, aqui ele ele está fazendo a sua órbita em espiral é um planeta de menos luz então quanto mais ele se aproxima do sol central fazendo a sua órbita todo aquele sistema vai é, vindo mais luz o planeta vai evoluindo e o planeta terra assim como todo o sistema solar ele adentrou numa faixa conhecida como cinturão de fótons que permite uma entrada maior de luz como o planeta ele está também fazendo uma atualização, fazendo a expansão para uma quinta dimensão, ele corrige alguns pontos que permitem que a energia flua já mais adequada com, com tudo isso. E essa inclinação dos polos faz isso. Existe um magnetismo, onde até muitos uh, estimam que o próprio, uh, não sei se você conhece, Nibiru, não se chama de Nibiru, a NASA chama de P7X, ele faz um um campo magnético que também auxilia nessa inclinação. Quando a gente pensa no polo magnético, é como se ele estivesse se inclinando do Canadá em direção à Sibéria. Então, isso modifica toda a estrutura, toda a energia, isso que a gente estava falando antes. Nós temos uma gravidade aqui, nós temos uma pressão atmosférica, nós temos todo o enredo que compõe. E quando tem essa inclinação, isso modifica. Quando você imagina magma, o magma, ele também pressiona para um outro lado. Porque imagina se eu tenho isso aqui e isso inclina. Tem um pressionamento, tem uma mudança, tem uma forma de rotação diferente. Então, sim, tudo isso está interligado, e por isso que a gente falava. Não dá para analisarmos um ponto separado do outro. Junto. É sempre o conjunto. o conjunto. E o Henrique, com esse aumento dessa frequência, né? É, eu sinto que a nossa, podemos dizer, pelo menos a minha, eu sinto isso, eu sinto um chamado muito forte, até de madrugada, a galáxia a qual nós pertencemos, né, chama, e nós estamos recebendo essas, essas ativações direto também dos nossos, da nossa família galáctica, é possível isso também? Sim, vamos dizer, dentro do contexto espiritual, isso tem um nome técnico também, que eu fiz uma live um dia no meu canal, que ela se chama Estrutura monádica Pegando a mônada lá e explicando as superalmas, a divisão de fractais. Então, assim, nós temos uma estrutura criogênica, que é a estrutura base nossa do que... Do que são as informações de DNA do, no, do nosso ser mesmo? Mas nós Sim. estamos encarnados aqui, Sim. nesse planeta. Então, o que, que a gente recebe aqui quando vem habitar um corpo? Nós recebemos tanto informações de alma, que vem dessa estrutura criogênica, quanto informações de ancestralidade: pais, avós, bisavós. Mas nós estamos habitando esse corpo, que tem uma estrutura de sete corpos sutis. A gente, eu, vou, eu vou até subir alguns, a gente tem o físico, depois a gente tem o duplo etérico, que é onde ficam os chakras, entrada de energia, logo acima são os importantes aqui, que é o emocional, uhum. que é onde nós precisamos olhar agora, nesse momento com uma tensão maior, o mental inferior e o mental superior. Aí é o, é o nosso... É, é o que traz as coisas que a gente sofre, que vem desses corpos logo acima a gente tem o búdico e o átimo o búdico ele é como se fosse um banco de dados da consciência onde você acessa o caixa. o caixa é as informações e o Átmico conecta você com você mesmo com o seu eu superior, sua centelha então dali vem as informações uh, criogênicas o que que acontece? como é que dá essa descida de informação? os nossos chakras eles são vórtices de energia, pontados para frente para trás. Então, quando você pensa em corpos sutis, tá? essa informação ela vem, vai cruzar muitas vezes pelos corpos, esses que eu citei, mental superior, mental inferior e emocional, que nós temos memórias vividas aqui. E, então, essa informação ela desce, vai chegar nos, no, no, nos chakras e adentra o nosso corpo. Uhum. adentra as estruturas, só que aonde os chakras eles são interligados? Com glândulas, e as glândulas com órgãos, então você tem 10 fitas etéricas nesses corpos sutis então está tudo sendo atualizado muita gente pensa em, não, mas eu vou mudar isso, aquilo no nosso corpo, nosso corpo não aguenta uma transformação, como eu disse, do dia para noite, é gradativo então, muitas percepções elas vão mudando formas como alimentação, você pega, eu, eu não consigo uh, comer carne uh, vermelha, mas não é por, por isso, eu não consigo com o cheiro, o gosto, então muitas coisas vão mudando conforme você vai se, se atualizando, então vem informações criogênicas. Eu fiz uma outra live também, Gleide, onde o título dela era, uh, era sobre uh, os códex, a gente chama isso de códex, que são... É. O pessoal de casa, vai anotando, porque eu estou anotando aqui para depois ir lá no canal dele para assistir, viu? É, a gente explicou assim de forma resumida, tá? que primeiro a gente fez uma live explicando sobre os 144 mil, que seriam os portadores dos códigos, a gente sabe que existe uma grade planetária aqui, essa grade planetária, isso tudo, tá, pessoal, são informações que vêm da nossa egrégora, eu sempre digo, tem que estudar, ninguém tem a verdade absoluta, mas é o que vem para a gente. Então, existe a grade planetária, onde tudo que reverbera aqui tá, está alocado numa uma faixa de hertz nessa grade. As, os hologramas, que a gente chama, que formam a matéria. Então, as 144 mil almas, eles portam os códigos. E aí você pega na estrutura monádica, que foi outra live, onde uma mônada, ela forma 12 super -almas, que se dividem em mais 12 fractais. Quando você faz 12 vezes 12, você chega no 144. E quando você pega, por que 144 mil? Porque são mil mônadas que estão participando desse processo. Então, esse, essas 144 mil, elas portam cada uma um códex, que ele é alocado na grade planetária. Essa grade foi se modificando, porque nós estamos saindo vamos dizer, do aprisionamento de terceira dimensão, e esses códigos, códex, eles começaram a ser lançados. Pelo que eu tenho de informação, estão todos já disponíveis hoje na grade. Então, quando você expande o seu campo, o seu quociente energético, você começa a receber pequenos códex. Sim. Eles são códigos, vamos dizer, base, códigos genéricos. Mas quando você consegue ativar um deles, é como se você ativa uma informação que busca na sua estrutura criogênica a informação ideal para fazer aquela atualização. Então, por que a espiritualidade ela traz muito assim o caminho interno? Você precisa olhar para dentro. Porque quando você faz isso, você consegue uma expansão. E essa expansão permite a integração de todos esses códigos, que a gente chama de códex, para você estar trazendo informações suas mesmo, aprimorando o seu ser. Então, é esse é o entendimento que a gente tem quando se diz estamos atualizando os nossos corpos, é isso. Nós estamos buscando essas informações junto desse DNA etérico com o nosso DNA físico, onde já tem percepções no próprio físico. Então, a gente já consegue observar isso também. É. É, é fenomenal isso, porque eu sinto que isso vem acontecendo, pelo menos comigo, nítido, desde o ano passado. Dá uma certa hora na madrugada, quando a estrela passa, né, me chama, e eu, é só para olhar e dizer, tô aqui, tô vendo, tá tudo bem, <risos> e volta a dormir. E... E é incrível, porque o tempo que passa pela janela é um tempo muito curto. Sim. Mas eu sinto que está chamando, sabe? E me fala... E, bom, eu sinto também que é esses, são essas é, informações que estão chegando até a gente, esses códigos que você passou para a gente magnificamente. Isso. É. Vou, vou dizer assim, os nomes, eles pouco importam. É. Porque é a forma que talvez eles se comuniquem e a gente consiga entender. Mas são códigos, que a gente está integrando na gente, mas que é, é da nossa própria estrutura mesmo. Uhum. E, e o incrível é, é que, cada vez mais, coisas vão ficando mais simples na nossa vida. Sim. Né? Vão clareando, a gente vai começando a compreender melhor uns aos outros, por que daquela reação, por que desse acontecimento, né? por que que por exemplo, a minha pergunta, que eu sempre tive, é, também caso do meu pequeno, que eu também tenho um pequeno de cinco anos, né? É, então ele leva a gente, sim, ao limite do limite. Passa. E aí sempre fazia essa pergunta. E aos poucos essa resposta está vindo. A gente começa a sentir. Sabe, eu até acho interessante comentar uma coisa aqui que talvez faça bastante sentido para você e para outras pessoas que estão assistindo. Eu lembro que uma noite eu estava conversando com uma pessoa e ela mandou para mim o seguinte. Henrique, o meu filho, ou era filha, não me, não me recordo agora, tem cinco anos e não fala. E hum. eu respondi para ela o seguinte. Não se preocupe, ela vai falar no tempo dela. E aí, eu pensando na resposta eu entendi assim, não, não dá para responder isso para uma pessoa, isso é muito vago, muito superficial, dizer, confia, no momento certo ela vai falar. E eu lembro que eu estava fazendo as mamadeiras do meu filho, enchendo é. elas lá para a gente ir dormir, quando eu consegui uma conexão. E nessa conexão veio o seguinte, imagine que vocês estão fazendo um caminho de irem da fala essa que a gente tem para uma telepatia. Uhum. Agora, vocês imaginem seres mais avançados que a telepatia já é a forma usual deles falarem uhum. e essa fala ela já é obsoleta. Toda movimentação que tem que fazer para voltar nisso. Com certeza. Foi essa explicação que que eles me passaram assim para tentar entender. Então, uh, lógico que já tinha o um entendimento, já tinha feito até lives falando sobre essa sequência. Índigo, cristal, que veio essas encarnações em massa, depois veio os arco-íris e agora os diamantes encarnando e conversando, que nem eu estava te contando com algumas pessoas da saúde, médicos que até me explicaram, bom, a gente tem coisas acontecendo, por exemplo, 10 anos atrás, Estados Unidos, a gente tinha um caso de autismo para cada 10 mil nascimentos. Hoje? Um para 30 e poucos, 36, se eu não me engano. Então, uh, se busca ainda o um entendimento, uma explicação. Mas pegando assim, o que eu já consegui receber aqui com o auxílio do Dr. Alonso, tem a ver com a rotação que essas crianças veem. É, olha, para dizer a verdade, eu depois dos 40 aqui, fui diagnosticada com autismo. Tá tudo certo. Sim. E e outra coisa, aproveitando então porque agora a gente conversando, eu vou lembrando mais umas coisas. Por favor, o a gente vê um crescimento de coisas. Eu, como eu sou engenheiro, eu observo muito estatística. Uhum. Então, você tem um crescimento muito grande de processos autoimunes, vamos chamar assim. Uhum. E, então, como eu disse, conversei com algumas, com algumas pessoas, alguns médicos, para trocar com eles algumas informações. E o que, que acontecia? Quando você pega que o seu corpo, por exemplo está tendo algum sintoma, ou seja, as pessoas têm sintomas, aí elas vão procurar o médico. Chega lá, não é nada externo que está atacando uhum. aquela pessoa. Uhum. Então, se classifica como um ataque interno, dela mesma, dela mesma processo autoimune. Então, também com isso, fui tentar buscar explicações espirituais para isso, o entendimento foi o seguinte, Dentro disso que a gente estava falando, dessas atualizações e tudo mais, vai chegar nas glândulas. Lembra? chakras? vai para as glândulas. Sim. Glândulas mexem com hormônios. Uhum. Então, você, vou tentar dar um exemplo aqui, só para a gente tentar entender. Imagina que na região do meu laríngeo, na tireoide, Sim. eu estou uhum. fazendo alguma atualização. Um pouco Sim. mais para baixo, no timo, uhum. uh, então aqui se atualizou, começou a vibrar uma energia diferente. No Sim. timo, ainda não. Lá dentro, não se entendem essas energias. E uma energia ataca a outra. Opa, tem uma coisa estranha aqui. Ataca. Só que o entendimento é que esses processos, uh, eles tendem a ser passageiros. Porque a hora que essas energias se equilibram, não tem mais ataque. Então, também tem uma explosão de processos autoimunes ocorrendo. Claro que uh, a gente... Tem que entender uma coisa, não dá para, quando você tem uma coisa, dizer assim, não, isso é uma atualização, você deve buscar um médico, porque hoje a gente ainda tem a ciência fazendo todo esse, Mas uhum. o que eles me passavam é que muitos deles são passageiros. Então, uhum. a gente vai observando isso para tentar se entender, porque muitas pessoas estão sentindo muitas coisas e a gente tenta buscar alguma explicação espiritual para elas também. Isso. E, e até okay. completando uh, isso que a gente estava conversando antes, tá? Porque você me você tinha me perguntado se nós estamos atualizando os chakras. Isso. E, e nós estamos sim atualizando os chakras, tá? Uh, no sentido que, eu vou tentar explicar pelo cardíaco. Uhum. No cardíaco, a gente tem o chakra cardíaco e tem um novo se formando por cima dele cristalino uma forma mais cristalina. Esse chakra até, ele se chama, esse novo, como diamante de 144 faces. Uhum. Olha que a gente volta lá novamente para 144, códigos, códex, tudo interligado. Ele se forma ali. Então, existe também, a partir desse novo chakra cardíaco, fica o canal da antacarana. E acredito que a maioria conhece a Kundalini. Já ouviu falar de Kundalini. O que é Kundalini? Ela é a reintegração de todos os chakras, vamos dizer. Por isso que se fala subida. É como se fica uma comunicação interna de todos os chakras funcionando a pleno vapor, todos eles juntos. Ah, isso seria a reintegração da Kundalini. Claro que isso vai trazer uma sensibilidade diferente, uma forma de você sentir. Então, muita gente até associa... Essa coisa da Kundalini com as sensações sexuais, por exemplo. E não está errado, tá? Porque existe isso. Então, a partir dessa reintegração da Kundalini, que estamos fazendo de forma gradual, essa formação do novo chakra cardíaco, um diamante de 144 faces. Existe um canal que sai dali chamado canal do Antakarana, que conecta com o seu eu superior. Isso hum. tudo faz essa troca de informações. Então, você vê que não não é não dá para a gente pegar isolado uma coisa é tudo interconectado e quando a gente vai estudando vai vai buscando entendimentos nós vamos cada vez entendendo um pouco mais então sempre os objetivos que eu falo nas minhas lives é que isso tudo possa trazer reflexão abrir para você ir buscar também essas verdades mas os chakras eles estão todos também se atualizando por uma forma cristalina, sobrepondo o outro. Uhum. Perfeito, Henrique, muito obrigada. Acho que as minhas perguntas aqui, que eu tinha planejado aqui para te fazer, já estavam né, esclarecidas. Agora vamos ver se o pessoal de casa tem algumas perguntas? Vamos lá? Vamos. Deixa eu voltar aqui do início. Vamos ver, vamos ver A ah, Karen, tá por aí, boa noite, Karen Procurar, meu Deus, tu já tá lá embaixo, menina Eu tô aqui em cima <risos> ainda <risos> Olá, vocês dois, amo vocês dois Gente, que lindo Tudo com... Olha, eu vou ter que ler essa mensagem aqui Viu, meus amores, perdão aí Tudo começou com a Ai, meu Deus, olha só que coisa fofa Com essa voz maravilhosa Fui buscar e conheci tantas pessoas maravilhosas É isso, conexão de almas, né? Com gente, eu tô um pouquinho, é, é uma gripe alérgica que eu peguei, mas está tudo bem, já está passando, viu? Faz parte, como a gente não é do planeta Terra, somos extraterrestres, então estamos vulneráveis, né? Deixa eu ver aqui, muita luz, alguma pergunta pessoal? Se tiver, por favor, coloque o um ponto de interrogação para que eu pare, tá bem? Tem uma é. pergunta aqui que eu vi já, que é, é a última, se você colocar ali, que eu acho que é bem ah, interessante. Tá. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, achei. Uhum. Você acha que por conta dessa atualização os médicos estão sendo equivocados em muitos diagnó diagnósticos por conta de também não terem consciência de toda mudança energética? Então, uh, o que, que acontecia comigo? Eu fazia apometria e até estava comentando com a Gleide antes, que eu não entendia muitas coisas que eu ia relatando, fazendo ali, por não ter esse, esse entendimento de medicina, de órgãos, de tudo isso. E, e às vezes alguns médicos marcavam atendimentos comigo e aí me batia aquele medo, vamos se chamar assim. Por quê? Porque eu pensava assim, pronto, agora eu vou atender essa pessoa e, eu, e ela vai ver que eu viajo total na maionese. Só que quando eu atendi essas pessoas, elas ficavam, vamos dizer assim, surpresas com tudo que a gente trazia. E então eu comecei a fazer algumas perguntas e maioria das vezes eles explicavam assim, a gente entende até um ponto. A gente vai até um determinado local. Dentro desse caminhar, também eu e a Kate que a gente dá os nossos cursos lá juntos, a gente acabou formando muitos médicos. E o que, que dá para observar com isso? Que eles estão tendo... Não é só médicos, tá? é pessoal em geral da área da saúde. A gente diz, é, enfermeiros... É, fisioterapeutas, dentistas, você vai pegar também pessoal da psicologia, todo mundo está buscando isso. Então, quando a gente pensa que quem organiza tudo aqui é Jesus, a é o comandante que toca aqui a transição planetária, não existe plano imperfeito. Então, vai ter a ciência buscando esse entendimento também. Então, a gente não poderia ser injusto com os médicos e falar que eles estão diagnosticando de forma errada, mas eles estão naquele estágio deles de irem buscando isso também. Eu vejo assim. E não tem como, dentro da própria humanidade, na nossa história como humanidade, a gente descobrir certas coisas sem transitar por essas coisas. Então, eu diria que nós estamos nesse caminho de transitar. A mesma coisa valeria... Uh, para esse caso de autismo, TDAH, tudo isso aí. Tá? Uh, conversei uma vez com um, um neuro e ele falou, nós temos milhares de artigos, mas não levam a um local seguro de conclusão, não se tem. E, e aí, o entendimento que, que, que fui também buscar com as egrégoras aqui, é que primeiro vieram os que mostrariam. Porque você vê que, vamos dizer, o autismo, ou isso aí lá atrás, mais para trás, eram poucos casos, uh, geralmente as famílias escondiam, enfim, tinha. Então vieram foram, vamos dizer, os primeiros que vieram mostrar isso. Num segundo momento, vem os que estabilizam essa situação. Para, no nosso entendimento vir a leva que agora são os próprios autocuradores de si mesmo. Aí você entende o que eu estava falando antes. seriam essa leva agora que vem de seres diamante, aura, diamante, encarnando. Então, uh, a mesma coisa valeria para tudo isso. Nós vamos dar cada vez passos mais largos. Como eu disse, senão a gente estaria sendo injusto também com engenheiros, com porque... Ninguém está muito por dentro ainda, embora cada vez mais pessoas busquem, mas várias pessoas de várias profissões vão se adaptando agora, porque tem coisas modificando. Então, a forma que eu vejo é assim, não que eles estejam diagnosticando errado, mas eles estão construindo um caminho de entender além do que até pouco tempo atrás entendi. Isso. Você falou num ponto bem... Legal, Henrique, porque o que eu vejo como psicoterapeuta, eu também tenho recebido muitos, gente, médicos obstetras, tá? advogados, é, oficiais de justiça e tudo mais, que estão se interessando cada vez mais por essa área. Tá? Né? Acho que eles estão buscando resposta para aquilo que até hoje, talvez no, no ponto que eles naquilo que, ele, que eles aprenderam, não entra. Mas eu tenho certeza que vai começar a entrar. Vai começar lembro, a fazer parte do conteúdo. Eu lembro, Gleide, numa live que eu fiz, que surgiu a seguinte pergunta. Você acha que nós estamos vivendo um boom espiritual? E aí a resposta que veio foi a seguinte, sim, nós estamos. Uh, por quê? E cada um pode buscar em si mesmo e vai talvez encontrar essa resposta. Como que funciona o ser humano? Nessa parte até, vamos dizer, pegando um pouco da psicologia. Uhum. Nós vamos buscar entendimentos. Tem religiões, tem uma série de coisas. Então, muitas pessoas, elas buscaram em vários caminhos locais, circunstâncias diferentes, e não encontraram as suas respostas. E chega um momento que elas resolvem, independente do nome que se dê a buscar em si, que para mim espiritualidade é autoconhecimento, é você olhar para dentro de si. A primeira coisa é isso. Então muitas pessoas estão agora fazendo essas buscas porque não encontraram o que procuravam em local nenhum. Então sim, a gente poderia dizer, estamos tendo um boom espiritual e isso vai compreender também dentro da do que a gente entende como ciência de buscar entendimento para muitas outras coisas que até então não se tinha. Isso. Nós também, né, Henrique? Ah, eu, pelo menos, eu fui engatinhando. Gente, eu passei de vendedora para auxiliar de administração. Até joias eu já fiz para ver se eu encontrava a minha verdadeira missão de vida, né? E olha, não foi de paraquedas que eu caí aqui. Não foi. Foram... Foi muitas perguntas lançadas ao universo, tá? Que aí... Cheguei onde eu cheguei. Deixa eu só dar um beijo, mandar um beijo para a que minha querida, um grande beijo no seu coração, para você e a Meire J. Costa. Um beijo no coração de vocês e gratidão, tá? Por toda a oração de vocês, emanações positivas que vocês estão enviando para gente, tá? E, e é desse jeito, você falou também sobre os autistas, né? Que na época ficavam escondidos, tampadinhos. É, sabe, Henrique falando por experiência minha, gente, eu ficava quietinha, só observando, né? Mas tocando aqui, falando do ensino, eu era obrigada a tudo. E é, aquilo provocava um pouco, ou então não me interessava, não me interessava certas coisas. Então eu tive que fazer. Várias vezes algumas classes porque eles achavam que eu tinha que ser avaliada, né? E tão boa quanto todos os outros, mas eu tinha interesse por outras coisas e nada disso valia, nada disso era importante. É, então, eu acho que nessa área também muita coisa está se transformando por causa dessas no, desse, desse novo ser humano que está surgindo, os diamantes, como você falou. Sim, eu, vou, eu vou compartilhar uma coisa que nunca eu falei em live nenhuma, Minha. Porque... É, Exclusividade. Pra, é, para quem me acompanha, já me conhece, mas não sabe que eu tenho um filho com paralisia também. É. E... E uma vez eu estava tentando ter uma resposta, assim, uma forma de que, ou seja, então minha vida rodeou de crianças especiais por n motivos, e eu estava buscando uma resposta de tentar entender se elas me compreendiam. E então, lógico, que eu fui tentar buscar um código para isso. E esse código veio quando elas vêm, lógico, eu tenho muito cuidado assim, com os pais, pelo que eles vão pensar e tudo mais. Mas eu pergunto para a criança assim, você conhece o Sananda? E elas olham para mim e sorriem. Ah, olha que resposta. Esse é o código que eu pergunto para elas. Uh, porque, assim, a gente quando vai trabalhar, entrar nesse mundo, a gente entende que você precisa ter um, uma atenção com a criança, você precisa ter uma atenção com os pais também, principalmente. E, e dentro disso, eu, é como se a gente entende de uma outra forma os potenciais que eles têm. E é como se criei esse mecanismo de fazer essa pergunta para eles, para validar que é, tipo assim, você está entendendo o que eu estou falando. E, eu já comentei até com você que eu já testei telepatia, já fiz um monte de coisas e, enfim, testei já com meu filho. E a conclusão que eu posso talvez chegar e compartilhar com vocês é que talvez eles estão com muito mais consciência do que a gente. São formas diferentes de se expressar. Então, para mim, isso é surreal. Tenho, tenho, Aqui embaixo, onde eu moro, tem uma clínica aqui de que o, numa das salas fica uma fonoaudióloga. Então, sempre tem crianças especiais. Seguida, eu vou ali, porque a minha esposa tem um estúdio de pilates. Seguida, eu estou por ali. E a própria fono, ela diz assim, Henrique, o que, que você faz às vezes ela me assiste até, mas aí, o que, que você faz que essas crianças conversam com você? Entra aqui para a minha sessão, elas não dão uma palavra. E muitas vezes eu estou trocando umas palavras com elas e também instigando uma telepatia com elas. Porque é como se eu sei que elas conseguem se comunicar assim por essas informações que a gente estava trocando aqui. E... E às vezes eu já estou ali trocando algumas coisas com elas, né? E faço essa pergunta que eu falei aqui, que eu nunca compartilhei isso com ninguém, a não, é, ser, com a, a não ser com a minha esposa. É. E, e se não todas, a grande maioria sempre confirmou para mim. Elas olham para mim e dão um sorriso. Inclusive, já entrei em salas, às vezes, ali, que elas estão um pouco mais agitadas, gritando, alguma coisa assim. Pergunto, elas... Na hora, elas viram assim param aquele aquela tensão e daqui a pouco ela sorri porque sente né olha desculpa mas eu tenho que deixar para fora porque é, é uma energia tão gostosa a gente tá do lado dele ele passa uma tranquilidade tão boa flui sabe é uma energia fantástica muita gratidão mesmo tá. A gratidão é nossa. Você é essa pessoa de luz que você é, gente. Eu, nossa. eu vi que várias pessoas comentaram aqui. Mas tem, tem uma, a Rosana, que tem um filho com síndrome de Down. Uh, façam essas perguntas para eles. Porque conversem com eles. Que talvez vocês vão obter uh, respostas inimagináveis deles. É verdade. E a querida Aline, essa. Ele comentou sobre isso, né, Henrique? Que sintomas de dor de cabeça pode ser sim, né? Tontura. É, mas é importante pegar essa pergunta dela, porque muita gente, uh, às vezes, faz um entendimento é. errado. Tem pessoas que comentam o seguinte, acho que vai responder a pergunta da Aline. Elas comentam assim, eu não estou sentindo nada. Então, eu não estou indo para a quinta dimensão. Oh. E a gente... Tenho certeza que não é assim. Cada ser é único, é diferente. Até hoje tem muitas pessoas que estão atualizando, fazendo as coisas, e elas simplesmente não têm nada, é um processo leve. Outras sentem bastante, então é diferente para cada um. Eu até comentava algumas vezes que a gente tem uma... uma como é que eu posso chamar? O um entendimento errado dessa coisa de desperto, tanto que a nossa egrégora aqui nem gosta muito dessa palavra. Porque o que vale é amor, o que vale é o campo energético, o quociente. E aí eu sempre disse, muitas vezes nós vamos ficar buscando vídeos, conhecimento, estudando, estudando, estudando, e a gente fica numa borda ali, fazendo um movimento sem entrar para dentro, que é o olhar interno. E como o que vale é o campo energético, é o quociente, que é a capacidade de você dar e receber amor, tem muitas, muitas pessoas que não sabem nada disso que a gente está falando, e que elas vibram isso. Pode fazer essa pergunta para as pessoas que estão assistindo. Quantos não conhecem uma pessoa que não sabe nada disso aqui que a gente fala? E ela vibra, amor. Você está perto dela, você sente. Você tem. Então, não é requisito você saber esses assuntos para fazer. Lógico, quando você tem consciência, é mais fácil de fazer. Uhum. E a mesma coisa seriam esses sintomas. Você não precisa estar sentindo um monte de coisa para ser um indicador de que você está se movimentando. Não mesmo. Eu não sinto nada, gente. <risos> nada que eu digo assim, né? De mal-estar, dor de cabeça, tontura, insônia. Não, nada disso. As únicas coisas que eu tenho muito são projeções. São... Uau, projeções acordada, meditando até com outras pessoas, fazendo comigo, e ali tem projeções, isso eu tenho. Então, por aí é que eu vejo isso e vejo também várias cores na natureza. Olha, eu vi, gente, duas vezes um arco-íris em cima de uma cidade assim, mas um arco-íris, normalmente os arco-íris que a gente vê é nessa posição, né? Nessa direção. E eu vejo os arco-íris, vi dois meses atrás assim, em cima da terra, contornando, pequenininho ali. Coisa mais linda, linda. Então, veja quem tem olhos para ver e ouça quem tem ouvidos para ouvir, não é? Exatamente. É. Abra-se, procure esses sintomas, gente, temos seis minutinhos. Então, esses sintomas, você vai encontrar eles dentro de você, na natureza, em tudo você consegue encontrar essa transformação planetária que está acontecendo. Já, já estava, mas agora está se tornando mais nítido pra gente. Deixa eu ver aqui, Keurinha, minha flor, vocês estão lindos, recebam o nosso carinho, nossa, e muita energia de alegria gratidão, amada. Beijo no seu coração e uma, boas férias para você aí no Brasil, viu? Aproveite bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tenho passado muito mal há semanas e não é físico. Tonteira, enjo, <risos> Coração acelerado. Tem a ver com o assunto de hoje? Eita! Provavelmente tem. Porque, olha só, se você vai buscar, vamos dizer, um médico, alguém para fazer exames, Provavelmente você não acha nada. A gente chegaria numa segunda conclusão. Então tem a ver com atualizações, tem tem tem essa primeira característica. Então uh, o que, que acontece? Sim, só para também tentar explicar isso um pouco melhor. O que, que nós somos hoje aqui? senão o conjunto de memórias do que nós vivenciamos aqui. E muitas dessas memórias estão sendo eliminadas, harmonizadas, pedindo passagem, lembra dos corpos sutis que eu comentei antes, emocional, mental inferior, mental superior, e dependendo como foi essa experiência lá atrás para você, quando isso vem, às vezes você faz uma movimentação que ela vai chegar no físico, porque toda emoção, ela tem uma reverberação nesse corpo psicosomático, que é o corpo físico, então, é, é, cada um está num estágio, cada um está fazendo uma movimentação diferente. Com certeza. Olha, gente, olha que fofa. Olha quem está aqui na nossa live hoje. A querida Meire Jota Costa. Seja bem-vinda, minha flor. Olha, te acompanho também, viu? Está convidada para participar comigo também de uma live. Um dia, quando você tiver um tempinho. Já que está com a Kellen, troca figurinha com ela beijo no seu coração, muita gratidão, deixa eu dar uma olhada aqui, a última pergunta para gente pra gente responder, né se cada pessoa tem a sua verdade no aspecto de visão de vida como energeticamente podemos alinhar os céticos rígidos para auxiliar na transmutação da energia deles para o amor boa pergunta eu responderia de pronto, sendo exemplo. Boa. Não tem como ser diferente. Não tem como a gente forçar, nem cada um tem o seu tempo. Então, eu fiz um workshop de cocriação no final de semana, onde muitas pessoas perguntavam, posso fazer para o fulano, para o ciclano? E eu disse pra, respondi para a pessoa assim, não, porque... Não adianta é ele que cria para ele, é ele que faz, ele que. Então cada um faz por si. Agora, imagine uma pessoa da sua família, que ela começa a observar, porque isso aconteceu na minha família. Quando eu saí da minha profissão e fui trabalhar com, com o que eu, eu trabalho hoje, só faltou eles me internarem. Hoje eles vêm perguntar coisas que eu faço para eles fazerem também. Então, assim, quando você faz uma movimentação, vai chamar atenção e aí eles vão se interessar eu acho que a melhor dica é essa porque quando você tenta forçar aí pode gerar uma repulsa daquele assunto com certeza eu conheço isso até que eu não forcei mas eu só entendi o seguinte na minha na minha vida né santo de casa não faz milagres então tá tudo bem tá tudo certo tudo tem o seu tempo se não for por mim vai ser por ti vai ser por outras pessoas não é isso meu querido tu quer olha gente gente temos um minuto né para chegar aqui uma hora certinho bonitinho e tu quer deixar alguma alguma como que é o nome da palavra Eu esqueci me ajuda para um finalizar ensaio? isso tem uma palavra que eu uso mas que agora fugiu da minha cabeça está tudo bem né pode eu ficar que... à vontade assim pegando a energia assim que, que a gente consegue perceber num coletivo é, que tem muita gente que está ansioso uhum. muita gente eu posso até eu me incluir junto nisso também quando a gente fala de, dessa movimentação toda de seres que estão na volta do planeta de tudo o que está acontecendo mundialmente nós vemos isso que eu queria trazer é que eles não estão aí parados Existe todo um amparo, existe todo um apoio. Então, nós vamos fazendo as nossas movimentações. Elas exigem que a gente faça esse olhar interno de construção, de aprimoramento do nosso ser, sendo amparado por eles. Então, o que eu poderia dizer para todos é peçam, chamem pela espiritualidade, chamem pelos seus guias, seus mentores, pelos seres que você se afinam porque eles estão aí para isso, e isso facilita bastante o seu caminhar. Mas, lógico, sempre lembrando, exige também uma contraparte, uma disposição nossa em fazer as mudanças e as movimentações. Isso. Muita gratidão, Henrique. Por esse maravilhoso tempo que você esteve aqui com a gente, né? Compartilhando desse conhecimento que atualmente está mexendo com todo mundo, comigo também, né? Comigo então, também. Muito informa muitas informações. Vou lá agora no seu canal, né? Para poder buscar o restinho que eu anotei aqui, que vai tudo ligar uma informação com a outra. E eu aconselho você de casa também a fazer isso, viu, pessoal? E olha, no mais eu quero muito agradecer a presença de todos vocês aqui que colaboraram com a gente, deixando o seu like, né, o seu comentário. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, que assim você vai estar contribuindo para um planeta melhor. Porque nós tentamos com aquilo que a gente pode né, e tentamos dar sempre o melhor de nós para que essas informações alcancem o maior número de pessoas possível, para que esse despertar ele comece a ser é, planetário. Já é, mas é necessário a colaboração, né, para que a pessoa saia da caixinha, gente. O pessoal tem que sair da caixinha. Quanto mais pessoas saírem da caixinha mas em harmonia nós viveremos aqui no planeta Terra. Apesar disso ser um estado de individual, né? Mas é necessário que nós olhemos também para o nosso próximo e compartilhamos com eles aquilo que nos serviu para a nossa, está nos servindo para a nossa ascensão, tá bem? Um grande beijo no coração de todos vocês. E olha, como eu sempre digo, gratidão por você existir e ser quem você é. Gratidão por fazer parte desta linda família cósmica. Que o amor esteja hoje e sempre no leme de nossas vidas. Namastê e Harion.